Na época, no fim do governo Sarni, a inflação estava 60%, 70%. Era absurdo, não se sabia quanto vai ser a inflação do mês que vem. Para se financiar a médio prazo, não Se é? custava uma fortuna, porque tinha uma taxa de inflação desconhecida. É um de risco, né? E aí, eu inventei o termo de sete dias, que se que chama D0. Na verdade, o que é de zero? É um termo de sete dias, porque você pagava em D5. Então, tem no sábado, domingo era um termo de sete dias que não ter feito nenhum sobrepreço. Essa lenda, Nage usou de zero para manipular, para fazer subir, para fazer baixar. Tem que o mercado que continua subindo, era tudo mentira. Eu era financiado pelos maiores bancos que se gabam de ter os melhores departamentos de análise que tinham as garantias dos melhores papéis das estatais. Aliás, quando aconteceu o drama de 89 duas testemunhas de defesa, que eram o professor Mário Henrique Simons e o professor de Finé o Mário Henrique ficou oito horas explicando para o juiz como que era a operação. Ele falou, o não manipulou nada, A minha pegou um gráfico, falou, olha, a ação tá subindo, dão o um tiro, não age, cai e volta a subir. A manipulação foi para baixo, não foi para cima. Entendeu? Então, ficou imprensa imprensa, porque ninguém nunca quis olhar a verdade, que em 1989 foi o maior roubo do século, foi um assalto, pegaram uma carteira de 490 milhões de dólares, que era a maioria Petrobras e Vale do doce sumiu. E foi aquele drama todo, que ele teve 16 anos para ser inocentado, que não manipulou. Essa é a verdade. Que... Então, todos esses uh, negócio o mega especulador, o de zero para manipular, tudo mentira. E a Bolsa do Rio, ela anuía anu anu anu anu a cada operação, porque o banco que te financiava queria ter a garantia da custódia. Quando aconteceu que o Barcelos pediu demissão, o novo presidente para não ter que honrar falou isso é fraude, não? é como que é fraude se você está construindo um prédio à custa das comissões e faz uh, dois anos que você está aí participando de todas as operações? Enfim, essa que é a foi um drama que estragou minha vida, não? Né? Perdi 16 anos. A... Agora era um mercado diferente, era um mercado pequeno. Sem informação, ou quase pouquíssima com pouquíssima informação? pouquíssima né? informação, você Isso tinha é que muito, pesquisar. É muito Também de hoje não em dia, tinha né? a internet de hoje, é. era telex, era... você tinha que pesquisar, tinha que conversar, tinha que ligar nos Estados Unidos, saber das. Porque sempre os Estados Unidos teve influência aqui. Aí o que, que acontece? É que essa pequena história ninguém conta. Quando eu mudei para o Rio, o volume de São Paulo que aqui, eu Rio, então. O Rocha Azevedo, que era o presidente, aquele que estava que todo mundo pressionando ele, querendo derrubar ele. Aí o Pedro Conde, que era parceiro dele e tal, e que é a cabeça o Pedro Conde, se reunir e falaram, o Rio está crescendo mais que São Paulo, se a gente quebra o Nage, quebra o Rio, e a gente ganha uma fortuna. Venderam não sei quantos mil contratos de índice, foram vendendo, quando apertaram o CVM para eu dizer se eu vou pedir entrega do papel, eu confirmei que eu ia pedir, aí enlouqueceram, mudaram a regra do jogo, a cinco minutos do fim do jogo, o vencimento era dia 15, dia 9, puxaram o tapete e em lugar deles quebrarem, me arrebentaram. Isso é a verdade.